E hey, aí, Colosso aqui para mais um vídeo de Fallout 76, continuando aquela nossa gameplay, pessoal. Então, olhando as missões principais ali, a gente criou, no último vídeo, peças de armadura e uma nova arma pra gente. Então, o que a gente tem que fazer agora? Olha aqui. Construa a placa a Companhia de Castles ou Crane. Vamos aqui, ó. Aperta Pip-Boy. Aperta a tecla Z. Aí você vai instalar seu camp bom, regra número um, pessoal o camp não pode ficar é, colocado onde existem estruturas já construídas ele não pode ficar perto dessa área tem que ser numa área de vegetação liberada, tá? então eu tô me afastando aqui quando ele ficar verdinho é um local que você vai poder instalar ele ok? Me afastando bastante é assim mesmo, tá pessoal? É porque a gente está bem próximo ali da cidade, não pode. Então a gente tem que se afastar, vamos ver se aqui mais para cima a gente vai conseguir. Qualquer coisa eu faço uma edição no vídeo para não ficar me delongando demais. Aí deu certo, vou colocar aqui nessa pedra, então você vai apertar aqui o Enter, está lá, ok, beleza. Tem duas formas, tá, gente? É, você aperta a tecla Construir ou você segura a tecla V. Tá? E aí já vai para a parte de construção. O Tab, quando você está na construção aqui, o Tab ali, ó, Mudar para Modificação, ele, ele. Você pode alterar itens que você já construiu, reposicionar, esse tipo de coisa. Lá em cima vocês estão vendo, ó. Estou mexendo na, na tecla Z e na tecla C para poder é, movimentar entre as abas, tá? Então aqui, ó, tenho tudo aqui que eu posso construir. Não não? Posso construir esse negócio de aliado aqui, que é um novo aliado que, que eu desbloqueei no tabuleiro. Depois eu falo para vocês, tá? E aqui, ó, são todos os itens que eu tenho. Esses que estão marcados com uma bolinha vermelha, que o de proibido é que eu não sei ainda... Vamos descobrir ainda o esquema. Ah, como que eu faço para é, filtrar? Aperta a tecla Q, alternar objetos construíveis. Pronto, aqui vai aparecer só aquilo que eu posso construir. Gente, importante, vai construir sua base agora, por quê? A gente está com muito pouco recurso. Faz sentido. Vamos construir o item de missão aqui, ó. Que é o que foi pedido, e só isso. É só para aprender. Então, tecla E, Construir, acabou, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para fazer. Aperto o ESC aqui para sair. Ok, já está construindo, tá? Pronto, podemos seguir, ó. Carregue o disco de transmissão e uma torre de rádio ative a conexão. Tem duas formas de você descobrir aonde é o ao local. Tá vendo aqui, ó? Essa é a missão que eu tô fazendo. Tem duas missões principais. Tem essa aqui, primeiro, contato, também. É porque são, é, as principais são interligadas com o jogo original e com a DLC que foi lançada gratuitamente, e tudo mais, tá? Então, para você descobrir o local, você vai no C, mostrar no mapa. Aperta C, ele vai te mostrar. A gente tá aqui, quer ver? Ó? Aqui, ó, nós estamos aqui. Tem uma missão aqui e uma missão aqui. Então é só a gente ir andando, porque a gente ainda não descobriu esses locais. Vamos voltar aqui no Pip Boy para a gente subir de nível. É o seguinte, gente. O que você pode fazer na hora de subir de nível? Você pode ver o que, que tem aqui de carta disponível para você. tá vendo? Ó? Você clica e volta com o tab aqui. ó Voltar. Certo? Ah, membros, tiver Contra a carne extra, eu não quero duas vamos ver que tem nome Durance Tá, cara, esse negócio de Sede, fome Eu não, antigamente Era muito prejudicial, nas novas Atualizações ele não é muito prejudicial Grupo, não esse aqui também não vejo isso aqui da inteligência é foda Dá mais A ah, regenerar, vamos ver no Luck Contra narcos, munição esse aqui é uma boa é, carta porque cara no começo gente é, vale a pena a gente tem muita falta de dinheiro e munição a princípio eu vou escolher essa daqui eu poder conseguir mais munição gente quando você seleciona uma carta você tem que equipar tá não adianta você só é, comprar a carta e não equipar e não adianta nada, se ela ficar aqui embaixo não tá adiantando nada tá? então vamos lá gente quando você uma coisa que quando você muda o local do seu camp, gente, tudo que você construiu não se perde, tá? você pode reconstruir num outro local eu ainda vou ensinar sobre isso e, e num, num outro vídeo a gente fala sobre isso vamos seguir nossa missão aqui deixa eu ver aqui, ah, peraí, quer ver? Não equipei aquela outra arma Isso aqui, ó C Ficar esperto, porque nossas armas estão quebrando, vocês estão vendo? Vou deixar tá com a saúde um pouco melhor ali As condições dele estão um pouco melhor Gente, se a caminhada ficar muito longa aqui, eu vou... Alguém construiu um camp aqui no meio do nada. Olha só para você ver. Você pode usar, tá, gente? Você pode usar as coisas de outros jogadores. Você é um camp de alguém é lá. Camp de Kelvin, não sei o que. Você pode usar. Tá? É de graça. Se você quiser transferir suas coisas, já transferi no outro vídeo, né? Aproveita. Ah, mas como que eu não tô vendo isso aqui no mapa? É porque o cara não abriu a loja dele e tudo mais. Não aparece para ninguém. Ah, falando nisso, vamos entrar no grupo. Tô esquecendo de... No social, vem aqui. Grupo tá cheio. Grupo tá cheio. Tá tudo cheio. Vamos criar um grupo novo aqui. É casual aí se alguém que tá entrando no nosso Entre, tá? Deixa aí. Vamos seguindo aqui. De vez em quando eu dou uma apertadinha aqui no, no botão da câmera watts né, gente? Pra não ter nenhuma surpresa desagradável contra de encontrar algum inimigo do nada tem um cara aqui você me é, o cara tá, tá entrando em contato comigo can gente. you hear me yeah sure ah oh, oh, nice so how are you I'm fine uh, sorry about my English I'm a Brazilian guy I know talking English very well Oh I don't- I don't mind. Gente, desculpa. É, tô tentando falar inglês aqui mas não reparei. I'm currently não. scaling a mountain with with my camp and I'm very high up and I'm scared of falling. Yeah é, I'm mean... wait- wait a time please Nossa, tô tentando falar com ele que eu tô gravando o vídeo. É, pessoal, eu tô, eu tô só seguindo aqui o mapa ali embaixo. If you if you have, if you have uh, spare time, you come, you could come, you should come see this. I've achieved Sorry, I can't go now. I'm a, a video for YouTube. O cara ah, okay. tentando falar com ele, tá pedindo para eu ir lá para poder ver o que, que ele tá aprontando lá na base dele lá. Só que Vou oh, agora, né, gente? A gente tá gravando o vídeo. Tá vendo a vida do cara quando tá amarelado é porque ele é pacífico, tá? eu pego toda a sucata no começo, tá, gente? Pego toda a sucata. Vamos seguindo aqui na torre aqui, a gente tem que ficar um pouco esperto, que eu acho que tem inimigo. Aí o que que eu faço, gente? Eu aperto o botão de agachar e fico oculto. Vou dar uma explorada para ver se tem algum inimigo, alguma coisa do tipo, entendeu? Ó, é moscado. Um vai ter mais, tá, gente? Já descobri um. OK. Podem acertar de longe com a câmera VATS. No começo é, é muito difícil, vai ter que ser na. Na manha aqui. Dano furtivo é o dobro, tá? No jogo é o dobro. Ah! Voltou, gente. Meu. Meu jogo quase desconectou, cara. Cara, e vou te falar, dificilmente isso acontece isso, Na verdade, eu nunca tive esse desprazer de Ter um jogo desconectado Pronto, gente, tem mais, tá? Quando tá esse negócio de perigo ali, que eu tô agachado Vamos atirar na câmera Watts, vai, vai, vai, vai, vai. No começo, eu tô acostumado com o personagem mais forte, gente. Passa um pouquinho de aperto aqui. Eu pego tudo, gente, né? Ponto, Tô vendo. Vender não vale muito a pena. Deve ter alguém aqui. Ah. Ó, tô escutando, passo. Viu? Toma. Eu uso muito a câmera, vá, gente. Muito. Usa sempre, porque eu não sou cara bom de mira saca então eu uso muito para não ficar passando raiva aquele outro cara Até... não deixa para lá cheio uma outro eu não lembro onde que ele é. caiu um, nove. abraço de vamos ver aqui armaduras tá vendo vestes gente tem um tipo de vestes só se eu não me engano tá eu tenho que relembrar isso depois que ela vai te dar defesa mas armadura é o que te dá defesa a resistência a dano e energia isso aqui é dano balístico de, de, de armas de corpo a corpo e isso aqui de armas de energia tanto que você está ganhando de defesa contra esse tipo de dano então vamos aqui ao terminal aí a gente tem que colocar aqui uma transmissão aqui, ó. carregar holodisco entendeu? Porque tá aqui, ó, a gente, ó. Carrega o disco de transmissão. Carregar o disco. Disco de transmissão. Porque quando a gente não sabe o jogo, né, cara? Fica confuso. Tá e a gente vai atrair os, os caras lá. Lá vamos seguir Aqui um, um limpo, aqui pra ver se a gente... tenta fazer essas duas missões. Eu vou voltar pro, pro, pro Camp agora, não? Que a gente tá bem perto da Camp. É o teletransporte, a viagem rápida é gratuita, tá? Mas eu vou pra cá, gente. Vou na outra missão que é descobrir algumas coisas sobre a supervisora. A supervisora é quem era a, a, a líder do nosso. Vault antes de abrir as portas e liberar ela em tese gente, ela, ela vai guiar as pessoas do, do Vault na reconstrução do país a ideia dos Vaults é exatamente essa preservar algumas pessoas tem também um, um outro viés de experiências que eles fizeram tá? isso aí é um seria um vídeo é, futuro para falar um pouco sobre a história dos Vaults, eles faziam muitas experiências dentro dos Vaults, entendeu? Umas coisas até de certa forma bizarra. Pra vocês terem noção para quem não conhece a história é, do jogo, tem Vault cara que eles forneciam drogas excessivamente para as pessoas para poder ver como que as pessoas iam reagir. Oh. Ao longo do tempo, pisar na água da radiação, tá, gente? Ao longo do tempo. Essa marca aqui é uma marca dos, acho que é dos protetores. Tem muito tempo que eu fiz a missão, mas é tipo uma, uma, um grupo que é para ajudar na reconstrução. Aqui nós vamos entrar aqui, pegar as coisas aqui, ó, registro da, da supervisora... Pega tudo, né? Comida de cachorro relatada é um dos melhores itens, tá? Anotações aqui. Vamos aprender esses esquemas aqui, tá? Isso aqui, cara, eu vou jogar fora acho um cachorro lá no jogado Vai ter uma lojinha aqui Deixa eu ver Aqui é só um pouquinho da lore do, do jogo, tá, gente? Falando um pouquinho aqui sobre as coisas que aconteceram aqui e tudo mais, tá? Dormir, descansar, gente, é importante para que você ganhe mais experiência, tá? Aqui, ó, negociar, você pode vender alguns dos seus itens, ó, mas observa para você ver. A, do lado esquerdo estão seus itens, do lado direito os itens do vendedor. Aqui ó está o seu dinheiro e aqui está o dinheiro do vendedor. Então, por exemplo, vamos vender aqui algumas coisas, tá? Vender isso aqui. Tá vendo du duas tampas. Muito pouco. Tá vendo. Vamos vender, cara. Eu, eu prefiro, sendo bem sincero com vocês, desmanchar, tá? Aqui. Seio. Ok, ô doido, já tem bastante coisa, cara. Ah, eu vou beber cerveja, porque isso é uma das... É, missões, cara. Tá vendo? Esses chás valem muito pouco. Comida de cachorro enlatado é uma das principais comidas, gente. Além dela dar pouquíssima radiação, existe uma sopa que você pode fazer e ela dá... Experiência, tá? Então, muito cuidado com o consumo de comida de cachorro latada né? Prefira fazer a... que eu tô tomando aqui, só pra bater esse... Veja, bati o... Tudo tem peso, tá gente? Tudo tem peso aqui no nosso inventário Aqui, já ah, foi Beleza, ó Registre-se como um voluntário Agora a gente vai virar um membro do grupo dos protetores Esse, Essa outra gameplay, gente é, Ela é bem, de certa forma, simples Então tá? eu não quero estender muito as gameplays para não ficar uma coisa chata Vamos lá Ok a gente já fez, tá? Aqui, ó. Já tá lendo. Aqui é só pra identificar onde estão as pessoas, tá? Ó. Localize queixa Merkmont. Aqui, ó. Queixa. Pronto, é só pra marcar no mapa lá. Procure por sua localização no sistema. Aqui. Ah, já, já fiz isso, já. Queixa perto do rio. Vou só fazer as missões que são Susto <risos> Que são aqui próximas É, é muito Tutorial, tá gente aqui é, é, Essas primeiras missões Aqui são muito sobre tutorial Não tem muito o que fazer Ela tá morta História vou ver o que, é que a gente vai ter que fazer agora é, teste uma amostra de água, teste uma... Ah, tá, vamos aqui Desculpa gente, agarrei Coletar, vamos coletar Coletei com o botão R, tá vendo? Ele tá, ele tá ensinando a gente a coletar água Deixa eu ver aqui Teste uma bomba Ah tá, deixa eu ver onde que é Está longe, não está perto. Vamos lá. Eu não estou dando muita atenção para a história do jogo não, tá, gente? Estou indo direto nas missões aqui. Tenho que ficar um pouco atento que pode ter alguns necróticos aqui, como se fossem os zumbis do jogo, tá? Ou aqueles chamuscados, que são aqueles queimados que, que usam arma, sabe? Lembra que aqui tem alguns Opa, tem um... Tá vendo? Rato-topeira Na hora que eu fizer aqui Alguma coisa aqui, vamos coletar Tá? Vai sair os ratos-topeira aqui, ó Já baixei aqui Que eu já sei, que ver? Vamos ver Vamos ver Analise abaixado, tá? Passando furtivamente. Vamos lá. Oh. Tem um boi. Boi de duas cabeças, chama Brahmin. Vai seguindo aqui. Um lugar aqui que a gente... Tem um uns cachorros virar lata aqui. Aparece um cachorro aqui. Vamos lá, vamos testar a água aqui Não sei se é dentro da igreja, acho que é Ah, é, é na estação química que tem aqui, eu acho Ah, não tem um computador aqui Vamos lá, terminal de diagnóstico Analisar a amostra Ok Vamos ver que análise. Ok, concluído. Espera um tempinho para ver se deu tudo certo. Ferva a água. Ah lá, ele vai ensinar a gente a ferver a água. É estação química, gente. Eu sempre quando eu passo numa estação, gente, eu desmonto. Se eu quiser desmanchar armas, por exemplo, é só eu clicar nela é... e desmanchar. Certo? Vamos desmanchar algumas coisas aqui que não. 300... 40 Pode desmanchar. Qual que, aqui, ó. Cabo contundente. Quando você desmancha as armas, você pode aprender modificações para colocar nas suas armas, tá? Por isso que é importante que a gente desmontar algumas armas. Será que eu desmarquei a minha arma? Só pra você ver, cara. Eu desmarquei. Ó. Aqui, ó um tipo de granada coquetel que um o Molotov igual eu te falei para vocês no vídeo anterior segurando o Alt esquerdo o botão de dar o golpe forte se eu segurar o botão ele bar ele joga granada tá vamos bicho aqui achando estranho estação culinária é pra gente poder cozinhar comida tá mas ele quer que a gente ferva água eu vou mostrar pra vocês como que faz isso sem segredo. Lembra, gente, aperta o Q tá? pra poder é, filtrar os itens que você pode criar. Então você vem aqui na água fervinda, Ok? Pronto. Não gasta mais nada porque ele vai é, fal que falar que o cara tá com Caramba, <risos> deixar ele falando sozinho. Deixa eu ver aqui, verifica o quiosque de atendimento. Eu poderia fazer uma, uma iscazinha aqui, certo? Esses itens servem para você comer, e alguns tem buffs, por exemplo, gente. Vou mostrar aqui, ó. É, esse aqui não tem nenhum buff. Isca de rato topeira também não, ó. Isso aqui é a condição, ele vence, com o tempo ele vence. Quanto pontos de vida que dá... Aqui, ó, dá um de força a mais, entendeu? Restaura 10% da sua fome. Então, ó, clicou com o meu, certo? Comida sem radiação, eu acho que não existe. Eu não, não me lembro. Eu não, tô, não sei se eu tô falando besteira. Ó, achei aqui, a flecha, cartucho. Isso aqui eu achei isso tudo porque eu tenho aquele perk lá daquela cartinha, tá, gente? Sem aquela cartinha eu não tinha achado, não. Você viu que apareceu um, um desenho ali do lado esquerdo? Foi por causa disso. É, verifi verifique o kiosque. Status de voluntário. Ok. Apresente seu protetor para instruções. Vamos procurar aonde que ele está? Delbert, Delbert Winters. Beleza, aí ele vai, vai marcar no mapa aonde a gente tem que procurar, tá? Essas são as missões iniciais, elas são, assim, de certa forma, até meio chatinhas, tá, pessoal? Beleza, tá feito, vamos subir de nível, porque, ó, você tem um pacote vantagens, esse pacote são as cartas, tá bom, gente? Aqui, o que, que a gente tem? Isso aqui é bom, tá, pessoal? Mas é só para. É eu vou mostrar para vocês a cartinha aqui. Tá? Aí tem sempre uma brincadeirinha aqui, tá? <risos> ó, vou mostrar para vocês essa cartinha aqui, ó. Essa cartinha. Ah, sim. Quer ver? Ó? falando besteira. Ela já tá aqui. As cartinhas que eu, que eu tenho já estão ali. Aqui, ó. Só a partir do nível 5. Tá? É, quando a vida estiver abaixo, isso aqui é, é para alguns tipos de build que a gente faz, tá, pessoal? É, aqui estão as cartas, igual eu falei para vocês, tá? Estão as cartas que eu já tenho. Acho que eu vou pôr mais um pontinho inteligência. Hackear alguns terminais. Cara, vou ser bem sincero. Eu tenho muita dúvida sobre a, a, o quanto isso é bom ou não é. Sinceramente, eu... Não é uma coisa que eu gosto, tá? Não é. Mas vamos lá. Ok. Eu vou. Ok. Só para ter uma carta diferente. Vamos equipar. Nós temos dois pontos. Agilidade. Olha aqui, gente. Eu ganhei um pacote com cartas, certo? Ou seja, olha aqui, ó. Eu tenho agilidade 1. Eu tenho um ponto não usado. Então eu posso equipar essa outra carta que tá aqui com essa corrente igual eu falei ontem, pessoal. Ela, ela é proveniente do grupo que eu estou participando. O cara que tá comigo, o grupo, ele tem essa carta e, e aí eu ganho o um benefício dela, tá? Aqui, ó, Endurance. Eu, ops, desculpa, gente. Ganhei mais um ponto em Endurance. Ó, eu ganhei uma carta de Endurance e eu tenho um ponto, então eu posso equipar, Certo? Eu poderia equipar essa carta aqui se eu estivesse no nível 7, mas como eu não estou, vou esperar, ok? Então, gente, bem simples aí essa gameplay, um, igual eu falei para vocês nos vídeos anteriores, é um tutorial do jogo tentando ajudar quem está começando, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Vamos ver aqui um... eu lembro que tem aqui um negocinho para poder dar tchau, quer ver? Aqui, ó. <risos> Tchau, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchauzinho.